Fala, cidadão. Além da carreata, nós temos também alguns adereços que foram adicionados pelos participantes, que na realidade são só é, peças simbólicas, mas que trazem uma mensagem de indignação, é, que seria um caixão em cima do carro ali um caixão em cima do carro um caixão vestido com um tecido preto vários veículos com vários veículos com pano preto temos também um, uma alusão a um cadáver enrolado em um saco plástico preto e é o primeiro veículo que que não estão mais aqui nesse momento que faz a, a condução da carreata. Várias e vários veículos, motos, bandeiras pretas, ao vivo, aqui direto da, da Avenida Jaime Veríssimo de Campos, ou Avenida C, como é conhecida, a carreata, em protesto às ocorrências, às denúncias que foram delatadas, pelo médico Wagner Miranda aqui no município de Alta Floresta podem ver aí, é uma carreata silenciosa é uma carreata silenciosa, desprendida de buzinaço é uma carreata organizada, pacífica os veículos todos num plantel aqui de luto porque várias bandeiras pretas que simbolizam as vidas das pessoas que foram perdidas. e Agora, em frente ao Ministério Público de Alta Floresta, onde se aproxima a carreata que, vai, que está fazendo protesto contra as denúncias apresentadas contra o Hospital Santa Rita de Alta Floresta. Um corpo enrolado num saco preto, e um que caixão um caixão que estão aqui hoje enrolado hoje, num pano preto aqui se manifestando, dignidade. Parabéns temos aqui, aqui hoje nessa o pai da jornalista Liliane Leal o Ademar Leal temos também ele também é marido da, da dona Geni Leal que foi que foram duas das vítimas que acariatu sucumbiram. De de uma carreata no pacífica, interior do Hospital Santa Rita. Uma carreata Nessa carreata a população do Aparecelense e região aos governantes, ao poder executivo, ao poder legislativo, qual que é o desejo. A imprensa presente nesse de movimento Hospital regional. O desejo do poder público se movimentar, o desejo do poder público fiscalizar mais, o desejo do poder público mostrar resultados. O poder público defender vida, defender a saúde. parentes das vítimas fixando uma faixa com os dizeres vidas se foram, denúncias foram feitas ministério público, queremos justiça esta é a frase que figura no, na faixa que está sendo colada na porta do ministério público estadual de alta floresta a voz do povo e sou como o presidente do consórcio busque por brigue por um teísmo regional para de enriquecer quem não liga pela vida quem visa lucros e não vidas muito obrigada e eu quero agradecer aqui a todos vocês que estão aqui de máscara obrigado por estar nesse, apoiando a gente nessa caminhada todos que vieram dos outros municípios muito obrigada gente doutor Vinícius Nazário, não sei se ele está aqui nós confiamos no senhor, doutor, confiamos e tem temos certeza, doutor Luciano, promotor de justiça, temos certeza, confiamos em vocês, que vocês vão fazer justiça. Se teve alguma irregularidade, os culpados vão ser punidos. Nós confiamos em vocês e temos certeza que vocês vão fazer o trabalho de vocês direitinho e tem o nosso apoio. Obrigada, gente. Então é lógico... É, a Carme, é, seu Ademar, falando com o governo, falou: olha, nós estamos pagando aí para ter um serviço decente. Se não está tendo, é, realmente nós temos que é, tomar as providências, está né? aí a justiça também fazendo investigação para que sejam é, tomadas essas providências. E, como eu disse, é, precisamos da ajuda de vocês, precisamos estar tá juntos, somado para a gente buscar. A melhor solução para que nós Temos é, um atendimento Da forma que a nossa população Mereça, então é, Não só eu, estou Autorizado pelos Seis prefeitos desse, é, Dessa região é, Para convidar vocês Para montar essa comissão Da forma que foi falado, para que juntos Nós possamos discutir é, Vamos fazer uma proposta Para o governo do estado, como está sendo montado 10 leitos de UTI, é, tem uma demora, mas a gente pode pedir é, que faça isso mais aceleradamente Para que tenha é, mais agilidade e pedir mais, é, fazer outras propostas Talvez para é, contratar outro tipo de serviço em outros hospitais, passar o regional Enfim, queremos discutir com vocês para é, buscar a melhor alternativa eu estou à disposição do povo, estou aqui para atender o anseio da população então, estou somado junto aqui com vocês, para que a gente então, como disse, busque o melhor caminho para que é, daqui para frente nós tenhamos um atendimento, e pedir, já aproveitar a oportunidade acredito que todos os que estão aqui, ou perder alguém da família, ou perder os amigos, né, pessoas muito íntimas, né e que tem, está aqui hoje porque também está com o coração partido, e outro está aí por ser solidário a essas pessoas aí, e que se aconteceu isso com alguns dessas famílias que estão aqui, pode acontecer, amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser outra, que, outra pessoa que esteja nessa mesma condição. Aí. Então, gente, obrigado a todos. É, me coloco à disposição, como falei, todos os prefeitos dessa região se colocam à disposição para discutir junto e buscar a melhor solução da melhor maneira possível. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos.